Bom dia para você novamente, estou indo pelo beira-rio agora, pela estrada aqui do Servidão, né? Mostrar onde que tem uma árvore lá, tremenda, que caiu, né? E o meio ambiente está aí fazendo os trabalhos deles, né? Olha só o lodo que está aqui, não na... tem o que fazer também, né? Eu peguei o Opa, plano B aqui, que é o um local mais... mais ruim, né? Dizendo assim... Ou poderia ir pela Unimap aí eu peguei um trecho pior olha só como que é aqui ninguém vai passar né que é arriscar muito passar com o veículo aqui olha tem locais aqui áreas rurais que você vai ó tem que andar em primeira em segunda você derrapa, mas em primeira não ó. é um trecho longo né? que é a estrada do servidão que vai para Beira Rio ali ó ali não sei se eu consigo passar mas aí eu vou ter que tacar o... correr ó, aqui tá difícil aqui tem que vir de 4x4 gente senão você não passa ó Então, não pensem em passar aqui pela estrada do Servidão, para quem vem aí para o Beira-Rio, tá? Vai pela Unimep, que é muito melhor, ó. Aqui tá insuportável. Para ficar atolado é dois palitos. Só sendo treinado que dá para dirigir nesses locais de... Né? Ou aqui você corre... Ando em primeira Ó Até que deu uma boa melhorada, ó Já saí do perigo Né? Essa é a estrada do servidão Evitem de passar por aqui Porque você pode ficar atolado Né? Tem que pegar o caminho mais Prático que é o da Unimet, né? Atrás aqui. Olha aqui, ó. Aqui é meio osso, ó. Aqui você. Aqui você pode ficar na mão. Pronto. Já saí do perigo, né? Aqui é. O espaço está melhor. Você pode observar. Chegou até a onde caiu uma árvore aí no domingo e a gente acionou também o meio ambiente é. jogaram pedregulho aqui mas ó estrada beira rio Passa um, o outro dá um. Aqui também a prefeitura deu uma melhorada, porque sempre alagava embaixo desse pontilhão, né? Precisar fazer uma canaleta nas vias laterais aqui, mas é impossível. Olha, buraco é o que mais vai ter nesse período, né? Até aqui, ó. Esse ponto sempre alagava, Vou mostrar um dos pontos, a prefeitura também fez a manutenção da rua K com a rua G, mas infelizmente com essa chuva está intransitável. Né? Viva, aqui. estrada beira rio, você tem que desviar os buracos, e haja uma força-tarefa aí, o meio ambiente, secretaria de obras, após chuva né, o trabalho que vai ter aí que fazer a mais, na manhã de hoje também, o meio ambiente acabou retirando a árvore que caiu na escola Inocêncio Maia. Né? E agora eu vou mostrar para você uma grande árvore aqui que caiu numa área de vegetação, né? preservação ambiental aqui. Vou adentrar aqui. Fui verificar também no Cruzeiro do Sul, na rua Jornalista do Prado, aonde a prefeitura fez uma manutenção periódica, aonde passa o ônibus, mas o ponto né, ficou em haver ainda, mas aqui eu vou mostrar a árvore, uma grande árvore na rua K, que precisa ser retirado urgentemente para não destruir também né, outras áreas, vou descer aqui para mostrar.